No vídeo sobre a espada Anglahel, eu falei que no legendário universo criado por Tolkien, nós temos muitas coisas interessantes e uma delas é essa espada feita de um ferro de meteorito. Anglahel foi batizada assim por seu criador, o elfo escuro Eol. A sua lâmina era negra e era tão dura que poderia facilmente cortar qualquer ferro tirado da terra. Dizia-se que a espada estava cheia de malícia, pois o coração sombrio do ferreiro ainda habitava Nela. Após a morte de Beleg pela mão de Túrin e a espada negra, Anglahel passou a ser empunhada por Túrin e foi reforjada, ganhando assim um novo nome e histórias ainda mais terríveis.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 Túrin foi conduzido a Nargothrond pelo elfo Gwyndor, que havia ajudado Beleg no resgate de Túrin. Para quem não sabe, Nargothrond foi o reino élfico de Finrod Felagund, irmão de Galadriel, mas na época de Túrin, quem reinava era Orodreth. Após a chegada de Túrin em Nargothrond, a espada Anglahel foi reforjada para ele por hábeis ferreiros élficos, e embora continuasse sempre negra, suas bordas brilhavam com fogo pálido, e ele lhe deu o nome de Gurthang, Ferro da Morte. Gurthang foi empunhada por Túrin ao longo de seu tempo em Nargothrond, quando ele se tornou poderoso em meio ao povo desse reino e liderou os elfos em batalhas abertas, uma tática na qual eles não estavam acostumados. Tão grande era sua valentia, arte na guerra nos confins da planície protegida e por portar uma espada tão peculiar que Túrin ganhou um novo nome e se tornou conhecido como Mormegil, o Espada Negra, e os elfos diziam o Mormegil não pode ser morto salvo por infortúnio ou por uma flecha maligna disparada de longe. As façanhas de Túrin com os elfos de Nargothrond culminaram com a batalha de Tumhalad, que levou à ruína de Nargothrond e onde Gwyndor pereceu. Lá, Túrin encarou o dragão Glaurung e levantou sua espada contra ele, e o gume de Gurthang brilhou como que em chamas, mas Túrin foi paralisado por um feitiço do olhar do dragão. Libertado brevemente, Túrin tentou dar um golpe contra os olhos de Glaurung, mas o dragão impôs lhe um novo feitiço e fingiu o libertar, e aconselhou Túrin a ir a Dorlómen para salvar sua mãe e irmã. Enquanto corria em desespero com a espada negra desembanhada, Túrin cruzou o caminho de seu primo Tuor e do elfo Voronwy, que estavam a caminho da cidade oculta de Gondolin, encontro único na vida dos dois primos que não se conheciam. Quando chegou em Dorlómin, Túrin usou Gorthang para matar o chefe lestense Broda e outros lestenses que eram seus hóspedes em seu próprio salão. A espada permaneceu com ele quando foi para Brethil. Lá ele foi reconhecido por Dorlas, que era líder dos Homens do Bosque, como Espada Negra. Mas desejando se livrar de seu passado, Túrin tomou para si um novo nome, Turambar, que na fala alto élfica significa mestre do destino. E também deixou de lado sua espada negra e passou a usar o arco e a lança. Mais ou menos nesse tempo houve a tragédia com Nienor, a irmã de Túrin, que foi enfeitiçada por Glaurung e acabou encontrando Túrin e se casando com ele sem saber que era seu irmão, pois eles nunca haviam se conhecido. É a trágica história dos filhos de Húrin, eu farei outro vídeo sobre essa história, um vídeo com a história completa de Túrin, mas esse vídeo vamos focar na espada Gurthang. Aproveitando, galera, olha só quem está aparecendo aqui, ele mesmo, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Então, somente quando os Orcs começaram a ameaçar Brethel em grande número, é que Túrin mais uma vez usou Gurthang para impedi-los. Quando Glaurung chegou a Brethel perseguindo Túrin, Turing, um conselho desesperado foi realizado em Efelbrandir sobre como lidar com essa ameaça. Túrin então contou aos homens de Brethel a história do anão Azaghal, senhor de Belegost, e como a sua faca forçou Glaurung a fugir e então declarou, mas eis um espinho mais afiado e mais longo que a faca de Azaghal. Após essa declaração, Turambar desembanhou Gurthen com um movimento impetuoso e golpeou o ar acima de sua cabeça, e aos que assistiam, pareceu que uma chama saltou da mão de Turambar, elevando-se bem alto, então deram um grande grito, o espinho negro de Breffel. E após perseguir heroicamente o dragão, Túrin conseguiu ferir Glaurung com Gurfang em Cabedenaras, o profundo desfiladeiro no rio Teiglin. Cravou a espada no ventre macio da Serp, enfiando até o cabo. Mas quando Glaurung sentiu suas dores de morte, urrou e em seus horrendos espasmos, ergueu a massa de seu corpo e se lançou através do abismo, e lá jazeu, estrebuchando e se contorcendo sendo em agonia e pôs tudo em chamas tudo à sua volta e golpeou tudo até a ruína até que por fim seus fogos morreram e ficou parado Gurtang tinha sido arrancada da mão de Túrin nos espasmos de Glaurung e se prender ao ventre do dragão Turambar desejava ainda recuperar a sua espada e contemplar seu inimigo puxou o cabo da espada ao ventre do dragão, pôs seu pé sobre o ventre de Glaurung e gritou para zombar dele e de suas palavras em Nargothrond, Salve Serpe de Morgoth, é bom encontrar-te de novo, morre agora e que a escuridão te devore, assim está vingado. Túrin, filho de Húrin. Então arrancou a espada, mas um jato de sangue negro a seguiu e caiu sobre a mão dele, e o veneno a queimou, e em seguida Glaurung abriu seus olhos e olhou para Turambar, com tal malícia que o feriu como se fora com um golpe. E por aquele ataque e pela angústia do veneno, Túrin caiu em uma inconsciência sombria, jazeu feito morto e sua espada estava debaixo dele. Quando sua irmã barra esposa Nienor o encontrou, achou que estava morto e o beijou e gritou para que despertasse. Com isso, Glaurung se mexeu pela última vez, antes que morresse, e contou a Nienor que aquele era Turing, seu irmão, descorçoada de horror e angústia e chegando à beira do profundo desfiladeiro Cabedenaras, jogou-se lá embaixo e se perdeu na água bravia. Tudo isso foi assistido por Brandir, o governante do povo de Halef. Em seguida, Turing despertou e encontrou o povo e Brandir, que lhe contou que sua esposa era na verdade sua irmã Nienor. Conforme relatado por Glaurung. Mas em fúria e sem acreditar, Túrin mais uma vez usou Gurthang e matou Brandir. Pouco depois, ao descobrir pelo elfo Mablung que tudo isso era de fato verdade e que matara Brandir injustamente, Túrin voltou a Cabedenaras para se suicidar. Ali ele desembanhou sua espada, que agora era a única coisa que lhe restava de todas as suas posses, e disse: Salve Gurthang! Nenhum senhor, nenhuma lealdade conheces, salvo a mão que te empunha. De sangue algum te afastas. Tomarás portanto a Turin Turambar? Matar-me-ás rapidamente? E da lâmina se ouviu fria voz em resposta. Sim, beberei o teu sangue com alegria, para que eu possa esquecer o sangue de Beleg, meu mestre, e o sangue de Brandir, morto injustamente. Matar-te-ei rapidamente. Então Turim fincou o cabo da espada no chão e se jogou sobre a ponta de Gurthang, e a lâmina negra tombou-lhe a vida. A lâmina partiu-se em dois pedaços. Após toda essa tragédia, acenderam uma fogueira enorme e destruíram o corpo do dragão. Já Túrin foi posto em um alto monte tumular, erguido onde ele tombara, e os pedaços de Gurthang foram postos ao seu lado, sob a pedra dos desafortunados. De acordo com a segunda a segunda profecia de mandos na última batalha no fim dos tempos